Opa meus amigos, tudo bom? Aqui é o Felipe trazendo mais um vídeo de dicas para você. você ainda continua gozando rápido, fica até o final desse vídeo que esse vídeo vai te ajudar muito, pois vou te passar uma receita caseira para a ejaculação precoce e para quem está gozando meio rápido demais, beleza? Mas antes de te passar essa receita, deixe o seu gostei no vídeo. E compartilhe para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas que sofrem desse problema, beleza? Se você é novo aqui no canal e não me conhece ainda, você deve estar se perguntando Mas quem é você para indicar esse tal remédio caseiro? Você já provou esse remédio? Bom, como muitos já sabem, eu já sofri muito por muitos anos com a ejaculação precoce E consequentemente já provei vários remédios caseiros para retardar a minha ejaculação mas tive vários relacionamentos arruinados por causa desse molde de problema e sério já passei muita vergonha mas muita vergonha por gozar rápido demais e por muito tempo procurei por alternativas que me ajudassem a controlar a minha ejaculação. Até que finalmente eu descobri o guia da cura definitiva da ejaculação precoce que sempre indico com todo prazer aqui nesse canal. Pois se você está passando por esse momento difícil e está gozando rápido demais, acesse o link do guia da cura definitiva e assista um vídeo de como você pode durar mais de 10, de 20, 30, 40 minutos na cama e ter o controle total da sua ejaculação. Você acha que não é possível durar tudo isso na cama apenas na penetração? Então clique e conheça o guia que estará no primeiro link da descrição. Fechado? Mas corre logo, pois eu não sei por quanto tempo esse guia continuará no ar. Então clique e conheça enquanto você tem tempo. Tudo bem? Bom, recado dado, bora para a dica de hoje. Bom, nesse vídeo eu vou te passar uma dica de um suco caseiro de quando eu fazia e bebia antes de eu fazer o guia da cura definitiva da ejaculação precoce. Que me ajudou muito a controlar as minhas ejaculações E que eu tenho certeza que vai ajudar você também Então chega de enrolação, bora para o que interessa Vamos falar da Minuncia, um ótimo remédio caseiro natural É muito fácil de consumir e tem a vantagem de ter os benefícios Como licopeno e betacaroteno Ambos são componentes ideais para ter um desempenho sexual e eficiente Encontramos também na melancia a citrulina, o um aminoácido que funciona como vasodilatador, o que ajuda a manter ereções melhores durante mais tempo. Isso se repete também na facilidade de durar mais tempo na cama, evitando a ejaculação precoce. Esse suco caseiro que eu vou te passar agora é muito potente e eu recomendo muito, pois como eu te falei, algum tempo atrás eu utilizei muito para ajudar a controlar a minha ejaculação precoce e não fazer feio na hora H. E esse eu afirmo com propriedade, ele é um dos melhores remédios e já ajudou muito, tá bom? Então preste muita atenção. Mas antes de começar com os ingredientes e o modo de preparo, já pega logo um papel e uma caneta para anotar todos os ingredientes para você preparar ainda hoje esse potente remédio. Bom, vamos começar. Os ingredientes são o seguinte. 525 gramas de laranja inteira sem cascas, 300 gramas de melancia picada e lascas de gengibre. Modo de preparo, bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea COI e sirva. tá ok? Bom, essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou da dica, deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, beleza? Bom, o vídeo fica por aqui, lembrando que se você quiser se curar de uma vez por todas da ejaculação precoce, deixarei o link na descrição do guia, o tratamento online que irá te fazer gozar a hora que quiser pois eu me curei da ejaculação rápida através desse guia, então clique para você saber como funciona. Fechado? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!